Vocês comem panetone com ou sem essa casca? What? Cruzes! Eu aviso ou vocês avisam? Alguém vai avisar, porque continua, Vamos ver. Vocês comem com ou sem essa casca? Leonardo respondeu. Essa casca é papel, Lucas. <risos> eu, eu já li a próxima resposta, isso vai ficar bom. <risos> Olha isso! O cara falou, essa casca é papel, Lucas. E o Lucas respondeu. Leonardo, você está tirando a melhor parte do panetone. <risos> <risos> e o Leonardo respondeu. Lucas, te recomendo um psiquiatra e um médico pro estômago. Você chama a casca da maçã de papel e não come também? O moleque é você. Lucas, esse papel é uma forma pro panetone, não é de comer. Leonardo, e se é a casca do panetone é de comer sim? É papel! É na casca, onde estão todos os nutrientes! Todos os nutrientes do câncer de estômago, né?